Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos e é de uma loja da China, é a loja Rosegal. Eu não sei também se é assim que se pronuncia, tá? Eu vou deixar o link da loja e de todos os links que eu recebi aqui embaixo no box de informação pra vocês, pra quem quiser estar adquirindo. E lá no blog vai ter fotinha das roupas vestidas no corpo, pra quem quiser saber como fica, tá? Tá? Então, a loja Rosegal, eu já tinha ouvido falar bastante dessa loja aí na internet, várias blogueiras têm parceria com elas, é uma loja bem famosa, né? Eles entraram em contato comigo e me deram um valor pra mim pegar em produtos e ver como que era a experiência de estar tá comprando com eles, o prazo que chegava, esse tipo de coisa, e vim aqui contar pra vocês como foi a minha experiência, tá? E, então, eles me deram um valor, eu fui lá e escolhi algumas peças... Foi a primeira vez que eu comprei no site deles, eu nunca, não, não, nunca tinha comprado, apesar de já conhecer a loja. E eu gostei bastante, é bem simples comprar. Eles têm muitos tipos de produtos, tá? Nossa, tem muita coisa mesmo, tá? É, inclusive, eu gostei tanto, chegou tão rápido, eu não paguei imposto, que eu já tenho mais uma encomenda com eles chegando. E assim que chegar, eu mostro pra vocês aqui também. É um vestido deuso, meninas, eu não vejo a hora de chegar o vestido, mas já tá pra chegar, já tá aqui no Brasil, já foi liberado, não paguei imposto também, mas assim que chegar eu venho aqui e gravo o vídeo pra vocês, pode ficar tranquila, tá? E, então, como eu disse, chegou super rápido, levou 16 dias pra chegar os produtos, então, né, vamos falar que da China até aqui, 16 dias é bem rápido, né? E eu não paguei imposto, chegou tudo aqui na minha casa. Eu escolhi quatro produtinhos, tá? Foi a primeira vez, como eu disse, mas, assim, tem muita coisa linda lá no site deles. Tem desde cabelo, acessórios pra casa, tem de tudo. E, assim, o que eu sempre falo agora pra vocês aqui é o seguinte. Lá tem peças plus size e tem bastante coisa em promoção, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês as peças que eu peguei, Tá? Olha, a primeira peça que eu peguei, é o valor, eles me deram o um valor em dólar, tá? Então, eu vou falar o valor em dólar aqui, vocês convertem pra saber quanto foi em real. Eu não vou lembrar o preço de todas as peças, eu lembro só dessa daqui porque eu achei muito barato. Tava na promoção, eu paguei 5 dólares nessa camiseta. E pra vocês terem noção, vocês vão ver como que ela fica no meu corpo. Eu uso de 40 a 42 na parte superior, tá? Na parte de baixo também, 40 42. Ela tava na promoção porque só tinha o tamanho P, eu falei, eu vou pegar, porque eu quero que ela fique mais justinha mesmo, tá? Então, olha, é o tamanho P e ela serviu. Eu adorei como ela ficou no mim, porque eu não queria que ela ficasse muito largona, que nem camiseta mesmo, tá? E olha a estampa dela. Essa estampa é muito famosa na internet, né? É aquele gato com óculos. Olha, o acabamento, toda com viés por dentro. O acabamento deles é top, viu, meninas? Ó, todo com viésinho, tá vendo? O tamanho P... E ela é uma malha, ela estica, ó. Ela estica bem, tá vendo? Nem, nem esticou no meu corpo. Eu até não tenho tamanho menor que a P, né? Porque ficaria legal pra eu usar como baby look. E eu adorei essa camiseta é de gato atrás dela, olha. Ela é toda assim com essa estampa. E na frente ela tem esse gato aqui que eu adorei. E lá no site tem foto no corpo pra vocês verem como fica. Deixa eu tirar o zoom aqui pra vocês verem um certinho ela por inteira. Ó, ela tá aqui então. Essa é a camiseta, tá? E como eu disse, ela ficou super certinha no meu corpo e é tamanho P. E eu uso 40 a 42 então tem as medidas. Quando você for comprar, se você ficar na dúvida, olha lá embaixo a tabela de medida deles, tira a medida sua e olha na tabela de medida deles que dá super certo, tá? Não precisa mais se preocupar, porque antigamente, quando a gente comprava roupa da China, acontecia muito de você comprar o maior tamanho deles e chegava aqui e não servia. Já aconteceu comigo antigamente isso, mas agora não, eu acho que por vender muito para outros países, é, para o Brasil até, eu acho que eles começaram a pôr um padrão nisso, né? Medida padrão aí, inclusive para os brasileiros, que tem um corpo bem diferente lá de fora do pessoal, né? E agora então está servindo todas as roupas que eu comprei da China, está chegando e estão servindo todas, tá? Então fica a dica para vocês: reparem bem na hora de comprar para não comprar maior achando que não vai servir porque vai ficar grande. Então, essa foi a primeira peça que eu escolhi deles e eu amei, né? Lógico, né? Tem como não amar uma, uma camiseta dessa de gato? Eu adorei essa camiseta. A segunda peça que eu escolhi, gente, eu não lembro o preço, mas foi baratinho também, tá? Olha essa blusinha. Ela é de linha, tá vendo? Ela estica, Que a frente dela é um cropped, mas ela não fica tão curta pra quem não gosta, né? Olha o acabamento da blusa. Ela é de alcinha, a parte das costas dela é nadador, Ó, no site vocês vão conseguir ver bem lá como que ela fica no corpo, o comprimento dela. Eu comprei, eu não gosto que apareça a barriga, viu, meninas? Eu comprei porque eu tenho muita calça jeans cintura alta. Quase todas as minhas calças jeans são cintura altas. Então, pra usar com calça jeans cintura alta, eu acho que ia ficar super bacana. E realmente ficou, porque eu coloquei pra ver. Eu não usei ainda, porque antes de usar as coisas, eu venho gravar o um vídeo aqui pra vocês. Olha a parte das costas dela. Gente, é uma qualidade, sério, eu me surpreendeu. A minha enteada já tá de olho nela, né? Então, essa foi a segunda peça que eu escolhi, tá? O acabamento dela, olha, toda bem acabadinha. Ela estica, deixa eu mostrar aqui na mesa pra vocês, tá vendo, ó? Essa daqui, eu não lembro o tamanho que eu peguei, mas eu acho que eu peguei a M, viu? Não tem. Eu ranquei a etiquetinha dela, mas eu acho que foi a M, meninas, que eu escolhi dessa daqui. Eu não, não me recordo bem mas, é, olhem certo, inser... ah, não, mentira, é tamanho único essa peça, por isso que ela não tem medida, e ela tem outras cores dessa daqui, tá, e ela estica, ó, então dá pra você usar, em, em mim, ela não chegou a esticar, vocês vão ver lá no blog que ela fica certinha, mas se você gostar, dá pra você comprar, porque ela estica, tá bom? Então, essa foi a segunda peça que eu escolhi, a coisa que eu escolhi, na verdade, não é uma peça de roupa, não é uma peça de roupa, mas é uma coisa que eu não tinha aqui em casa. E assim, acaba a força, a gente precisa de uma lanterna. É, eu gosto muito de acampar com o meu marido, então a gente também não tinha lanterna, sério. A gente tem uma lanterna pequenininha. E eu escolhi uma lanterna do site deles. E, gente, a qualidade, tô falando. Meu marido, a hora que chegou, eu mostrei pra ele, ele falou, realmente, é que vocês não conseguem pegar, assim, né? Mas ela é pesada, sabe? Não é aquelas coisas de plástico, não. Ela é toda de metal, ó. Tá vendo? Ela é metal, ó. Ela não é de plástico, então ela é pesada. Vai três pilhas daquelas pequenininhas. E ela tem esse zoom aqui que eles falam, né, ó. Tá vendo? Olha isso. Aqui a lente dela é vidro, sabe? Ó, que é o botão que liga e desliga, tá? Tá? Então, eu peguei essa lanterna, e ela é top, meninas, todas de ferro, muito boa a qualidade mesmo. Eu achei até que ia vir de plástico, mas não, meninas, olha, todas de ferro, veio na caixinha super bem embaladinha, tá? A marca dela é essa daqui. E essa é o terceiro item que eu peguei lá no site deles, e esse é o terceiro item que eu peguei lá no site deles, tá? Que foi uma lanterna. E o último item que eu peguei, na verdade, eu peguei para dar o valor, sabe? Que eles me deram o um valor, né? Eu peguei então para dar só o valor, que foi esses adesivos de unha, mas eu venho mostrar aqui para vocês também, né? Que veio junto, então eu venho mostrar. E ele, aqui ó, ele é adesivo mesmo, tá? Então eu vou arrancar aqui e vou colar na minha unha. Olha, eu achei bem bacana chapéuzinho, bigode, tá vendo? óculos, eu peguei esses adesivos aqui de unha, é bem barato, foi centavos assim isso daqui, sabe? Super baratinho, eu gostei bastante, e eu tava louca pra usar, mas, né, eu tenho que mostrar aqui pra vocês antes. Então, eu vou tirar uma fotinho depois com o adesivo e mostrar pra vocês como é que fica o resultado dele, tá bom? E vou falar se ele dura, se ele não dura também eu conto lá no Instagram pra vocês. Então, esse foi o último produto que eu escolhi. Então, pessoal, foram esses os produtos que eu escolhi lá da, Ro... da loja Rosegal. Chegou, então, muito rápido, tá? Chega super rapidinho aí, pode comprar. Então, como eu disse, eu gostei bastante do produto deles. Chegou pra mim, né, É que não, eu não, não estou postando esse vídeo no dia que chegou. Faz mais ou menos uma semana que chegou esse produ... esses produtos pra mim. Eu gostei muito do resultado. Eu gostei muito da qualidade e da rapidez. E eu tô precisando de um vestido aí pra mim usar, eu vou ter uma festa pra ir. E como chegou muito rápido, eu já fui lá no site e já comprei um vestido e uma bolsa. Então, tem dois produtinhos e eu comprei, então faz uma semana já tá aqui no Brasil, já foi liberado de imposto. É muito rápido, eu... gente, é sério, assim, porque dá pra você acompanhar, eles mandam um rastreio pra você. Ah, lembrando, tá é, se você quiser, tem uns produtos que você paga o frete, tem outros produtos que você não paga o frete. Esses daqui, eu não tinha rastreio deles, tá? Esses daqui não teve rastreio, eu não coloquei rastreio porque o frete foi grátis, eu escolhi frete grátis. Se você quiser rast... o número de rastreio, então você vai pagar... Se eu não me engano, eu paguei, acho que R$3,99 no, no vestido. Porque esse, como eu, eu tô precisando e tem uma data específica, eu paguei 3 ,99 dólares, tá? Todos os preços que eu falo aqui é em dólares. A moeda lá deles é dólares. É, então, como eles tinham me dado um valor em dólar, não tem por que eu ficar falando em real, tá? Então, é por isso que eu falo em dólar. Mas é só você converter aí pra moeda do Brasil, que é o real, ok? E, então... Como eu disse pra vocês, o, os outros produtos que eu comprei deles também já tá aqui no Brasil. Já tô esperando, acho que logo, logo já entrega, porque, né, já foi liberado pela receita, tudo. Dá pra acompanhar tudo com o código de rastreio. Então, é uma loja que eu, nossa, adorei comprar deles. É pela rapidez, assim, eles têm uns preços. Vocês vão ver o vestido, meninas, vocês vão ver o vestido. Eu falo pra vocês o preço, eu não lembro aqui, eu vou olhar o preço do vestido. Mas, assim, foi bem barato. de gripir o vestido que eu comprei, Tá? Então, eu falo pra vocês depois, quando chegar, eu venho aqui mostrar pra vocês, ponho fotinho também pra vocês conseguirem ver, né? Porque é legal isso daí, da gente conseguir ver pelo vídeo os produtos, né? Então, foram esses os produtos que eu recebi da Rosegal. Eu adorei, super indico a loja, pode comprar aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, tá bom? É, como eu disse, lá no blog vai ter foto de tudo e foto no corpo pra vocês verem como que fica, Tá?